Olá, minha gente, estamos de volta aqui no nosso Dialoga Ribeirão para continuar a produzir as nossas reflexões políticas. Hoje vamos falar sobre a terceira via e a via torta. As pesquisas eleitorais se sucedem, Lula sobe, Bolsonaro desce e a terceira via não decola para 2022. Aproveitando esse vácuo na direita, o ex-juiz Sérgio Moro se prepara para anunciar agora em novembro, sua filiação ao Podemos e a candidatura à presidência da república. O chefete da Lava Jato conta com duas coisas. Primeiro, o completo derretimento de Bolsonaro até as eleições e o apadrinhamento da grande mídia burguesa que o sustentou tratando-o como herói nacional quando ele praticava seus desmandos, abusos e ilegalidades lá em Curitiba. E pode ser que essa mídia volte a acolher o ex-magistrado em suas pretensões eleitorais. Pode ser, mas é difícil. Sérgio Moro, apresentado como herói, foi um Péssimo juiz, incompetente e celerado, só produziu ilegalidades e processos nulos que enfraqueceram o combate à corrupção. Esse juiz não é mais uma boa aposta da grande mídia, que não quer correr o risco de naufragar novamente, como naufragou no caso da Lava Jato, no fracasso da Lava Jato. Essa candidatura não é uma terceira via, é uma via torta de quem entortou o direito para atingir seus objetivos políticos e pessoais. Filiado a um partido nanico, sem capital político e pessoalmente despreparado, Sérgio Moro será atropelado pelos adversários e por seu próprio passado de herói. Um herói que violou as leis de seu país, foi instrumento de um golpe de Estado contra a soberania nacional e aliou-se aos estrangeiros para destruir empresas brasileiras que belo herói hein por hoje era isso aguardem novas inserções nossas aqui no Dialoga Ribeirão você sabe na hora em que precisa é com o PT que você pode contar